Dá pra dar, ali. Ó, oh, pegou, mano. Pegou, pegou, pegou. Arrebenta, arrebenta. Boa! É isso. Flash cai. Você tem que anotar, mano. Eu quero, inclusive, também botar uma ward na jungle do cara aqui, ó, mano. Será que nós fazemos isso, galera? Qual a chance de dar merda? Fala tudo. Não, qual a chance de dar merda? Se o Graves estiver aqui, fodeu. Manda a Rosinha, galera. Apoia nós. Manda a Rosinha aí, mano. Quem confia? Só quem confia. Meu Deus do céu, isso aqui vai dar ruim demais. Não, vamos sair daqui. Dá tempo de sair. Ah... Então toma esse bind aqui, ó Ah, pegou no mínimo Ah, mano, cara esperto mano. Vamos ver eu, galera, main car, Main jungle, full mandando rosinha Pro seis interagindo com a live aí Contra um cara que é pago Pra jogar no bot, mano, vamos ver O que, que vai sair disso aqui, né? eu tô contra um cara Que é pago pra jogar de Morganinha Dos cria, ó, já errei o primeiro bind Já tô em choque, já vamos perder a troca Porque eu gastei o bind Devolve dano Devolve dano, boa Nice devolvida de dano. Bate na wave. Errei o Bind. De novo, então ele pode vir pra cima. Tô trolando. Perdi a lane e sobe. Já tô tiltado, já tô tiltado. Pegou, hein? Nossa, pegou pra caralho, mano. Olha eu, galera. Olha eu de Morganinha dos Cria, mano. Já mata os dois logo. É isso, família! 100% no Bind, hein, galera? 100%. É, eu não tô 100%, né? Mas deu verdade. Falou que qualquer um sobe de Fiddle? O eu falou que qualquer um sobe de Fiddle? Fala pro Kayle aí, mano. Desafio novo lá pro canal dele no YouTube. Um ranking all challenge challenge pelo subir de Fiddle no challenge. Se o eu conseguir subir um ranking de challenge aí de Fiddle, ele vai ganhar nada. Propus o desafio aí. Fala pra ele. Um ranking all challenge do Kaylezinho jogando de Fiddle. Desafio. Se ele subir, ele não vai ganhar nada de mim. Mas aí a galera propõe o um negócio Lá pra ele, tá dado o desafio aí, né Eu sou ruim, pegou, hein Ai, mano, esse cara é bom, mano De não tomar os bagulhos, stunou? Isso, paizão, vamos devolvendo, vamos devolvendo Se ele subir de Fiddle, você sobe de Evelyn É isso, boa, se o okay, que eu conseguir subir Mano, jogando de Fiddle Pro, high, pro challenge, eu O desafio é eu subir Mas de eu Fiddle, de Evelyn cabecida, e, Pronto, véi, é isso, queijo. Evelyn cair né Pog desafio, mano, agora ficou Pog O desafio é. Caramba, Jax de ímpeto, mano. E o Jax tá 4 barra 0. Agora que eu fui ver, mano. Caramba, é, é outro free PDL esse jogo? Agora que eu fui ver, mano. Mano, agora que eu fui ver, mano. O jogo tá easy. Tá ganho, olha lá. Ranger tiltou já, certeza. Deve tá lá, Ranger, Ranger. Ah, qual é, mano. Eu tinha de tudo pra ter acertado esse bind arrebentado, cara, mano. Eu tinha de tudo em mãos, mano. Esse maninho é folgado, hein, mano. Que é essa cena dele, na moral, velho. Folgado. Hein. Folgadinho pra caralho, mano. Que ele pode, mano, o campeão dele permite ele ser folgado, velho. Filha da mãe, ele tem alt-range, olha isso, ele ganha de nós na distância Eu preciso pegar nível 6, mano, se eu pegar 6 dá pra dano. Mano, ele sempre desvia, mano Caramba, Vayne jogou solo isso aqui, velho Caramba, Vayne jogou solo, mano, esse cara é bom, mano Mano, eu não acerto um bite nessa cena, mano, é oficial, velho É oficial, eu não acerto um, mano Ai, morremos Ai, meu Deus, morremos. Ajuda aqui, família. É, vocês vão ser cobrados, filho. Deixa quieto. Posso tentar dar um shield nele. É o que eu posso fazer. Se eu morrer também é sacanagem, mano. Se eu morrer também é sacanagem. Ah, trolei, galera. Pô, trolei, galera. Matei eu e a Caixa E, e o Silas, né? Se liga, galera. Nossa, nada a ver, mano, nada a ver Olha eu jogando, rapaziada, na moral, olha eu jogando, mano Alguém fala aí que eu tô jogando errado, pelo amor de Deus, mano Alguém fala, mano, que tá paia, mano Ah, mano, ele não confiou, mano Ele não confiou que o Guardian podia ter salvado nele, velho Nossa, trollamos My bad, beleza, tô só checando o perímetro aqui esse cara é chatão, na moral, mano É, realmente, o cara que é pago pra jogar É melhor do que eu na lane face, rapaziada Papo reto aí, o cara tá nitidamente Mandando melhor do que eu, velho Só agradeço o apoio, paizão Olha, eu acertei, mano, na hora de dar a unha a gente não vai, velho Não, eu ia usar as mano ah, tadinho, ele tiltou, véi o cara, quer, o cara até quer XP solo agora também, mano ele não quer nem que eu divide mais XP com ele, mano Tá bom, mano, não vou dividir tanto, não Oh, mas e aí, não quero ter que deixar XP pra ele, não, mano Ah, eu quero um pouquinho da XP, mano Não, vou pegar XP aqui, galera Não, vou ter que pegar um pouquinho aqui, mano vou pegar um pouquinho da XP aqui, mano Pelo amor de Deus, eu sou ser humano também, viu Sou humano também Isso aqui é a melhor brecha que nós temos, ó, mano Pegou, hein Pegou, flashou, na hora que vai pegar o cara flash, hein, mano. Aí é foda, nada tá ajudando, mano. Pegou, galera, bora, bora, bora, pegou. Tô falando que pegou. Pera aí, pera aí, joga no talento, joga no talento, joga no talento. Olha a revoada, cuidado com a revoada. Pegou ali, né? pegou atrás. Pode ir, mano, se o Silas quiser ir, ele pode ir, mano. Nice, mata e sai correndo, o deve tá vindo. Mas ainda tem um sonho aqui, paizão. Você quer vir comigo sonhar aqui, ou qual? Vem sonhar comigo aqui. Pegou, pegou, pegou. Tamo acertando, tô acertando os Minds. Pode ir, continuei shield, pode ir. Uh! Ah! Ia ser mó bonitinho, mas nem precisou, galera. Quem que falou lá, minha família? Flash por Prime? Quem que tinha falado lá, mano? Tinha um rapaz lá que tinha falado Não tinha não, mano Flash por praia, Marquinho Eu já vou deslizando de cá Você vem deslizando daí Tinha um menino que tinha falado lá Eu lembro dele mais cedo Mano, a gente ganha isso, mano O Jax tá muito forte, velho Qualquer Mas coisa eu, eu shieldo, Pegou o bind <risos> Olha, cara, mano Eu abaixei um pouquinho mesmo Pegou, hein Neck pegou? Pegou, né Neck pegou? Pegou, pegou, pegou pegando Vai é pra base aí, Flavinho. Vamos repensar lá o que você tá arrumando aí, beleza? Vou dar B, vou pra casa. E aí, amigão, vai fazer gracinha demais aqui, filho. Vou roubar o galo maior dele pra ele chutar ó, se liga. Deixa eu pra base, vou pra base, tô tranquilo. Morri, oh, tô sem hoje. Ó, oh, tô sem flash Nossa, tô vivo? Jax morrendo no meu lugar, não Nossa, o Gnarsen pode vir nem lá atrás, Nice, Stundaven, Gnitei É isso, é isso, minha família É isso que eu quero ver dos senhores Já deixei o tipo o cara aqui, se ele quiser ir pra cima, ele vai Nice, R Mais ou menos, na real Esse R aí não foi tão bom, não Eu posso só tirar o ward aqui, é assim que eu sou útil mano nós de Baron, eu controlo Visão do Baron pra nós, é isso Matou mais um só bursta, minha família. Só bursta, mano. Só bursta isso aqui, velho. Não dá tempo do cara roubar, não. Ou será que dá? E eu vou zicar, mano. Tem smite? Tem. Só smite. Ó. Nem precisou. Show. Sacanagem essas, é. Essa, Zé. Pegou ali, hein? Pegou. Opa, pegou, né? Que pegou. Se quiser ir, pode ir, pai. Te dei o shield de ir pra aí. Tô aqui pra te proteger. Tô aqui pra sua segurança. Já bandei ali, a Oriana, o campeão. Ah! Calma aí, fião. Empolgou, empolgou. O menino empolgou aqui, família. Ah, empolgou demais. Ai! Vamos, vamos, vamos, vamos. Mano, olha isso, mano. Tô jogando o Dream do bombom aqui. Não vai dar bom essa preula, velho. Olha. Só vai de longe, mano. Só sustentando a bronca. Só sustância. Aí, família. Mata tudo aí. Caramba, se falar que eu não apliquei só de longe, hein, mano. Esse aqui foi outro aplicação só de longe, mano. Só mantive a bronca ali de longe. Mandamos bem, hein. É, solado <risos> Ranger, ranger ah! Ranger, ranger <risos> Pega, pega Sabia que eu ia solar o cara ali, mano Calma, vai no talento, mano Esse jogo tá perigoso, mano Parece que esse jogo tá perigoso, mano Boa. Você pode fazer isso? Acho que ele pode Nice, se empurrar a Kaisa Que é o mais importante Que tem que morrer Vou bindar o Gnar Acertei, dá, velho tem mais um shield que eu posso dar pro Jax. O Jax completa lá em cima. GG, WP. Vamos de next, galera. Easy. Ó. Oh.